Ô oh, porra, vamos? Um pinguim! Um pinguim! Um pinguim. Ele pinguim. matou um pinguim! Por quê? O que aconteceu? <risos> que pinguim! Como um pinguim aqui? Como Tu assim? viu o um pinguim? Ele foi invocado! <risos>